A rival de danceteria foi pequena para tanta gente, e a qualidade do show recompensou os amantes da dance music. Não era para menos. A dinamarquesa radicada na Itália, o Willfield, é o grande sucesso nas danceterias europeias. O clima romântico também faz parte do repertório. Com Close to You, Willfield fez a galera que estava na danceteria cantar junto. A cantora levou o público ao delírio com sexy Eyes, que é o mesmo nome do seu disco, e está entre as 20 melhores nas paradas da Inglaterra.